Oi, agrofloresta e a saúde do corpo e da terra. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto, muito agradecido por acompanhar o canal. O vídeo de hoje vai apresentar a Ana Márcia, que tem um, um espaço ali perto, chama Amoras e Pitangas, e ela fala um pouco, ela é enfermeira, e fala um pouco do cuidado do corpo, da alma e da terra também. Na sequência, a gente vai ver o início do trabalho de plantio, o solo já foi preparado e agora vamos incorporar alguns elementos de nutrientes para as plantas e a gente vai acompanhar a fala da Ana Maria, do Flávio e do Adler. Então, meu nome é Ana Márcia. Eu tenho uma, A minha formação é enfermeira, trabalhei por 25 anos. Eu tenho uma propriedade aqui que foi do meu pai há mais de 50 anos. E aí, do falecimento dele, eu herdei essa terra. E ali eu abri o Entre Amoras e Pitangas, que é um espaço... Também de tratamento, de acolhimento, de encontros. Ah, legal, e, não sabia dessa. Isso, de eventos, né? Sim. Eu passo, a gente lida um pouco também com restaurante, a gastronomia uhum. simples, né? Mas uma gastronomia que, que explora os sabores. E eu estou aqui hoje nesse curso porque eu estou aprendendo a amar a terra. Né? Ah. a observar a natureza, Sim. a me integrar mais com ela e, e ter a ideia também de estar tá reproduzindo lá, de estar tá criando esse sistema lá na minha propriedade. Nós temos que ter o cuidado com a natureza. Se nós desejamos dar um futuro para essas nossas crianças que estão aqui, que virão nós temos que ter essa responsabilidade. E esse curso aqui está fornecendo esses detalhes, esses detalhes simples da observação, do entender o manejo com a terra, o manejo com as plantas o manejo com as pessoas, né? A gente poder se integrar, essa união entre os seres humanos e os seres da, da de toda a natureza, né? Você não tinha ouvido falar então ainda de, de sistemas agroflorestais, já, a, já, já, mas já não tinha, tinha feito a prática. Sim, não, já, eu já estou nessa nessa procura, já tem uns uhum. quatro anos, né? Estou na pro, nessa procura até eu vou colocar deixar aqui porque o João Pedro Dávila que tem, que é também o um participante do grupo Rama aqui né, na região, ele foi ele plantou essa semente dentro do meu coração. Né? Quando ia lá em casa, falava, não, não Ana você não joga isso, põe na terra. Porque nós fomos acostumados a limpar o terreno, né? deixar a terra seca. E agora ele plantou essa semente. Então, nós estamos aqui nessa busca dessa reprodução, porque quanto mais nós produzimos essa semente no coração e na vontade das pessoas de estar tá fazendo esse sistema de agrofloresta, de estar tá produzindo né, para o seu consumo, ou para vender, ou para e tendo a floresta como amiga, né? Desenvolvendo a natureza, eu acho que isso só tem a, a agregar, só tem a crescer esse grande amor que nós temos que desenvolver pela natureza. Você vem da área de saúde, saúde. Né? de cuidar das pessoas e agora você está vendo um jeito de cuidar da terra... É saúde também. Como, não, como é que você faz as ligações? É... Sim, disso? mas é saúde. Aí que eu continuo cuidando das pessoas, que eu tenho, eu tenho. Bom, tem um grupo lá que chama Refúgio, onde as pessoas ficam né, fazendo yoga, meditação, uma alimentação vegetariana. Então, isso eu já... Mas eu levo as pessoas a estarem vendo a natureza que está dentro delas, em volta delas. Né? A perceber que nós não, nós não somos desenvolvidos ligados né? nós somos interligados com toda essa natureza com toda esse, essa vida né que está em volta de nós então eu, eu continuo na saúde né mas uma saúde muito mais ampla holística né uma saúde holística e tem ideia de implantar os sistemas agroflorestais sim, lá no terreno também sim já conversei aqui com o grupo a copasa né e, a Dani e o Fernando, nós vamos conhecer lá o meu espaço, talvez hoje, na hora do almoço. Convido você, vamos, se quiser ficar aqui para a gente lá conhecer. E vamos ver os frutos que, que virão, né? Nós estamos desejando muitos frutos aí. Ok, gostaria de deixar uma mensagem aí para nossos telespectadores Nossa. do YouTube. Ah! Olha aqui, eu adoro uma frase. Todo encontro é sagrado. Então quem está nos assistindo aí quem está assistindo esse momento, que vocês procurem um o encontro com tudo que te faz bem. Né? Isso, eu acho que isso é uma saúde, é desenvolver a saúde. Então venha fazer esse encontro também com a gente, né? entrar nesse grupo da agrofloresta, do cuidado com a natureza. Os meninos vão fazer esse curso em várias cidades do sul de Minas, Isso. É... isso legal o pessoal fazer? Nossa, eu indico muito, né, seu Joaquim? Eu indico muito. Né? Temos que ampliar esse grupo. Temos que ampliar, eu acho que quanto mais sementes foram plantadas, quanto mais as pessoas estiverem envolvidas nisso, mais esse mundo vai ter amor, que é o que nós estamos precisando. Muito tá. agradecido. <risos> ok, então, o <risos> que vocês que estão fazendo aqui agora? Como é que você chama? Ana Maria. Ana Maria, o que vocês que estão fazendo aqui agora? Estão pegando adubação para colocar a da pronta. Tá, e aí estão misturando o quê? É sulfato com... É, acho que é... Torta de mamona. Torta de mamona. Torta de mamona. Torta de mamona. Torta de mamona. Ok. É para comer também? <risos> Não. Não. Não, é torta, é mas... É torta, é mas é Ah, tá bom. Uhum. E aí vai quanto dessa daí em cada berço? Aqui tem 500 gramas mais ou menos dessa aqui, de mamona. Uh -huh. E duas mãos nossas aqui, que deve dar uns 100 gramas aqui de tá. sulfato, né? Vamos acompanhar vocês fazendo então? É. Uhum. Vamos? Aí aqui agora... Bananeira. Aqui, né? Por que que tá colocando do lado? Que vai misturar agora com a terra. Tá. E essa terra vai pro fundo vai e pro aí fundo. planta a bananeira. Banana. Banana. Isso aí. Tá. Então, com a... E aí fecha o berço, né? E essa coisa cinza em cima da terra, o que que é? Calcário. Calcário. Calcário. Então, como é que você chama? Adler. Adler, Isso. então conta o que, que, que, que vocês estão fazendo, o que, que vocês fizeram nesse canteiro, Adler? Bom, aqui a gente já tinha misturado a torta de mamona com o, com o sulfato e o calcário. Uh -huh. E aí nós plantamos e agora a gente está tirando o ar que fica é, é nessa terra que a gente acabou de jogar. Essa terra está meio fofa. Tá. Então, a gente vai tirar o ar e aí vai passar para a próxima. Bom, então essa daí já está... Já plantada? Tá, já tá plantada. Já, já tá, tá feito. terra depois Tá ok. Depois disso vem a cobertura? Isso. Depois disso, na verdade, a gente vai colocar umas madeiras aqui pra, pra decompor, né? Que uh -huh e aí depois a gente planta aqui, até aqui, é, alguns né? feijões aqui é, né? que vai fornecer duas nossas, vai formos? fixar nitrogênio cheio, no solo é, é. e depois é, é. feijão é, é. de porco e milho que a gente está a plantando a mão, né, né? <risos> e aí depois vem a, a mais matéria orgânica que é o bagaço de cana okay. ok vamos acompanhar esse processo então se você chegou até aqui, fica o convite. Se inscreve no grupo do WhatsApp, que a gente... Ah, o link está aí na descrição. É um lugar para a gente trocar ideias, você contar o que está fazendo. É possível compartilhar vídeos com, com o pessoal. É uma coisa mais orgânica, né? Se você quiser, entra lá, é muito bem-vindo. Se curtiu o vídeo, se inscreve também no canal, que é importante para o canal ter um, uma audiência legal e ter uma quantidade maior de, de pessoas, então se inscreve no canal, clica no sininho, dá um joinha, um like, um gostei se curtiu o vídeo e compartilha com os amigos. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!